E aí pessoal, pisar na área, beleza? Galera, seguinte, hoje, hoje só tem bomba, mano, mais uma bomba aí, saiu a data de lançamento do Shadowgun Legends, mano, como você pode ver na imagemzinha de fundo... Junho de, é, Junho de 2017 Mano, tá muito próximo Já já estamos em março, abril, maio Junho, ou seja, três meses Para o lançamento é, A Madfinger já tinha começado a fazer Streamer, é, lives né Do... Do Shadow Gun, algumas informações e tal E quando os desenvolvedores fazem isso É um grande indício de que o jogo já tá no forno E foi isso que aconteceu com o Shadowgun Legends, mano Então, data de lançamento oficial Junho de 2000 e 17 mano já vai preparando o root já vai preparando aí mano o multicore do seu do seu celular já vai desinstalando aquele aplicativo que consome memória que você vai precisar mano Shadowgun Legends, eu tô muito ansioso para esse jogo E se você está ansioso assim como eu, mano, você vai deixar o joinha E se você não é inscrito, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações Se tiver mais alguma informação sobre Shadowgun Legends, eu vou divulgar e vai ser em primeira mão E tamo junto e é isso E vamos lá, compartilha aí pra gente chegar a 13 mil inscritos Tamo com 12.950, mano, falta 10, meu Deus, compra uns bots aí, faz uns fakes Tô brincando, galera, mas é isso Tamo junto, fui